Olá, eu sou a Maria do Blog, lá vou Maria e hoje vou pegar em duas fotos, nesta e nesta e vou fazer esta edição. Por isso eu vou me transformar numa formiga mesmo pequenina. Eu vou usar o Photoshop, mas como vocês sabem podem usar o pixelar podem usar o PixArt e eu vou deixar os links dessas aplicações lá em baixo. Só vamos usar as camadas, a borracha e pouco mais. Por isso se vocês quiserem também ficar assim minúsculos e quiserem ver como é que se faz, é só continuar a assistir e espero que gostem. Vou então abrir as minhas duas fotos no photoshop. A foto das margaridas vai ser a minha foto base e na minha, minha segunda foto vou retirar o fundo todo e vou deixar no só a mim. E vocês podem fazer isso com borracha. Depois só precisam de copiar essa camada para a camada base. Diminuir, colocar no sítio onde vocês querem e com a ferramenta burn. Pintei um bocadinho a margarida para dar a ideia de que eu estava a projetar sombra na flor e é só isso, é muito simples, muito fácil, muito rápido. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, por isso não se esqueçam de deixar o vosso like, se inscrever e clicar na campainha para receber notificações sempre que eu publico um novo vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado e vemo-nos amanhã.